E saímos do Rio Fafião. E estão aqueles paroulos ali a olhar para mim. Menos um! E vamos para um dos pontos turísticos mais espetaculares aqui do, do Jurex, que são as Cascatas de Taiti. Bora lá! Chegámos à Cascata de Várzeas. Uma zona onde há bastantes acidentes. O pessoal, descuida-se um bocadinho e catrapumba! Mortos, inclusive, e depois aqui só mesmo helicóptero ou então uma ambulância que demora bastante. Tenho, faz -te por todo lado. Não para mim de canto, pá, nicos de todo lado. Ela é espetacular para E agora vamos descer aqui pela margem esquerda do rio, porque é menos perigosa, para vermos a cascata lá de baixo. E ali são fundas estas. Está um calor infernal, infernal. Qual é que agora vamos ter aqui uma sombrinha. Estamos a cerca de 500 metros de lá. Tonecas! É um acesso um bocadinho complicado. Não é, tonecas? Aqui dá para fazer um ver? Isto não era assim, nós nunca fizemos isto assim. Já? Vamos lá, cara. Isto não era assim, isto Não caia os E eu debaixo d'água? Não, tiraste? Tu és boa, moça. Olha, olha como ele está apanhado. Olha, olha. Já. que, é que tu, a gente para ele. Sim, Marta? E saímos vamos é saímos do rio arado é para si, não sei, é fácil si. deixa-me o rio arado é aí Oh, esta barriga está para tudo saímos do rio arado e vamos para a cascata do arado até já Este é o Miradouro da Ermita.